Alô, nobres seguidores, nobres seguidoras, é Remix no ar, e vamos falar sobre movimentação já das eleições que vão acontecer nesse ano, mas primeiro com orientações aqui da 11ª Zona Eleitoral, cartório do município de Rui Negrense, que abrange também Quitandinha e Campo do Tenente. E estamos com o chefe do cartório, o Robson Machado, que tem informações quanto a maneira de atendimento que começa já está valendo aqui no município Rio Negrense, Quitandinha e também Campo do Tenente. Robson. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, seguidores. Então, a gente quer falar que, nesse momento agora, é, que está acontecendo no calendário eleitoral, é o fechamento do cadastro, né? que é um momento sempre lembrado que acontece todas as eleições, que é aquele final do prazo que divulga assim o último dia para você correr no cartório, fazer transferência do título, fazer seu alistamento, aí dá aquelas filas enormes. Então, esse ano é 4 de maio. A gente está se antecipando né, para já comunicar agora, tem mais de um mês para o pessoal procurar o cartório, fazer as alterações que necessitar, mas divulgando principalmente que a gente está atendendo, né, a gente está atendendo presencialmente aqui, quem quiser vindo, meio-dia às 18 horas, de segunda a sexta-feira, Porém, estamos atendendo também pela internet. Então, o TSE lançou esse atendimento agora pela internet e o TRE é Paraná... Tem, tem lá no seu site, você entra no site do TRE Paraná, coloca no Google TRE Paraná, no, na entrada do site vai ter o banner de autoatendimento. Então você vai fazer todas essas operações de alistamento, o jovem que está querendo se alistar, alguém que está precisando transferir o título, se você precisa imprimir uma segunda via do título, precisa de uma certidão, tudo você faz pela internet hoje. Então a gente está querendo divulgar isso principalmente para o pessoal aí de quitandinha, de campo do Tenente não precisa se deslocar mais em razão da pandemia e diminuição e todos esses serviços que foram disponibilizados pela internet e a gente quer divulgar esse canal. Hoje a gente está aí com mais ou menos é, 60% dos atendimentos já na internet e 40% aqui presencial. Vê que a central agora está vazia, não tem ninguém, mas os atendimentos estão ali, a gente vai processando o que vai chegando. O que é importante falar é só como que é basicamente realizado esse atendimento. Tem uma a questão bem importante que a pessoa precisa consultar seus débitos para ver se tem alguma eleição que deixou de votar. Né? Se tiver isso lá no site, ele explica tudo isso que eu vou falar, resumidamente, que está tudo passo a passo, bem escrito, lá é só seguir. Então, tira a sua guia de multa, se tiver, paga primeiro, trai, guarda esse documento, e aí, sim, vai começar o atendimento. A pessoa que não tem nenhum débito, já parte para o atendimento. Basicamente, to, cada atendimento ali tem um documento que vai ter que apresentar. Mas, eh, geralmente, é o seguinte, você vai tirar uma selfie né, do rosto, então, a gente pede que a pessoa coloque seguro o documento de identidade desculpa, do lado do rosto, que vai aparecer ali o rosto da pessoa na foto e o rosto para a gente comparar que é a pessoa que está, sendo, que está solicitando atendimento. Aí você vai tirar mais duas fotos, uma da, da, da frente e do verso do documento de identidade. Isso bem legível, que fique bem focado para a gente poder ver os dados ali. Né, se está tudo correto, como a pessoa vai preencher o cadastro. E aí mais um comprovando de residência. Comprovando de residência também a gente pede que seja no nome da pessoa, se for alistamento, às vezes é o jovem, está no nome dos pais, ou às vezes com um avô, mora com um tio. É, também pode ser comprovando de residência, todo mundo sempre pensa em conta de água, conta de luz, telefone, pode ser é, matrícula em colégio, Pode ser contrato de aluguel, pode ser contrato de compra e venda de um imóvel, pode ser é, um boleto de uma loja. Eu acabei de me. faz três meses né, que é o, o, a, o necessário para poder depois transferir o título eleitoral. Então, eu me mudei no final do ano passado. Toda uma casa de aluguel, não tenho conta de água, conta de luz e telefone no meu nome. Mas eu tenho um boleto aqui que eu comprei, uma geladeira e mandei entregar. Esse boleto vale? Vale. Tanto o teu nome impresso no documento. E o endereço é comprovando em residência. Então a gente aceita esses documentos. Aí vai tirar uma foto disso, vai entrar no site, vai fazer o cadastro, vai preencher todos os dados que precisa vai subir esses documentos. Lembrando lá dos que tem multa, que consultaram previamente, sobe essa multa junto para a gente ver que a pessoa já fez o pagamento. Porque qualquer coisa que der errado nesse atendimento, a gente vai entrar em contato com a pessoa. Pelo WhatsApp, ou por telefone, ou pelo e-mail. Porque no preenchimento do cadastro vai ter esses campos lá para, para o eleitor colocar. Então, a gente pede também que coloque um telefone que a pessoa está usando, né? não um número lá que não vai ter acesso, um e-mail que, que a pessoa sempre está consultando diariamente, mas a gente pede que tenha, tenha atenção, porque se vier essa documentação certa, para a gente facilita bastante e agiliza o atendimento de todo mundo. Se tiver que correr atrás da pessoa, aí já pode demorar, pode demorar para emitir esse documento. Né? É o TRE facilitando a, a vida das pessoas no seu dia a dia, na correria, evitar até o próprio atendimento que está à disposição, mas pela internet facilita muito mais. Facilita muito, a gente é aprendizado aí que veio com a pandemia, né então o objetivo é facilitar. Aqui a gente tem horário de atendimento, às vezes a pessoa trabalha nesse horário, pela internet ela pode fazer de madrugada, de noite, de manhã, a hora que quiser, pode fazer no fim de semana, quando a gente chega aqui no cartório na segunda-feira, a gente já dá andamento nesses pedidos, né então não tem horário. O horário de atendimento e é também... O, o contato, primeiro o contato, aquele contato inicial com o cartório. Então, a gente tem o horário de atendimento do meio-dia às 18 segunda a sexta-feira, e o contato com a gente pode ser feito por e-mail, mas a gente até está recomendando que as pessoas entrem em contato por WhatsApp, que é um contato mais rápido, né? hoje em dia está todo mundo utilizando essa ferramenta, tem o, é o 3642, 4122, que é o telefone do cartório. Se você colocar no Google lá, Fórum Eleitoral do Rio Negro, é o telefone nosso, que está na internet, 36424122, mas ele é o WhatsApp também. Salva esse contato no, no, na agenda do telefone e pode mandar o WhatsApp para a gente, que é o WhatsApp Business, a gente responde. Então, já tem o pessoal atendendo aí o tempo inteiro. Outra novidade é o convênio com universidades. Isso, Márcio. Então, nesse momento, a gente aproveita também para fazer o convite aí para o pessoal que é universitário. Não só os universitários, todas as pessoas que têm interesse em trabalhar como mesária nas eleições, né? mesário voluntário, mas principalmente os mesários, aí tem uma novidade bacana que já vem de alguns anos, mas agora está intensificado com as universidades aqui da região, que é o convênio para o estudante ganhar horas extracurriculares. Então, aquelas horas extracurriculares que o estudante tem que fazer, aí a gente conversou com alguns universitários, em média de 200 horas, para poder se formar, eles conseguem abater essas horas trabalhando como mesário. A gente vai dar uma certidão, aquela certidão que todo mesário ganha para é folgar no trabalho, né? tem aqueles dois dias em dobro para falta no trabalho, tem também o mesário usa na universidade para ganhar essas horas. Tem desempate em concurso público, tem uma série aí de benefícios para o mesário. Né? Então, a gente está convidando os universitários a entrarem, as outras pessoas, qualquer pessoa, não, não, né, não precisa ser universitário, mas que tem vontade de trabalhar, mesmo quem já trabalhou e está vendo o vídeo que já é mesário, que já é voluntário, não custa nada entrar no site ali, do TRE, colocar mesário voluntário, né? TRE Paraná, mesário voluntário. Vai ter um cadastro ali para ser feito. A gente pede para que a pessoa fa faça esse cadastro novamente, porque às vezes mudou um telefone, mudou o um endereço, e aí atualiza, isso cai para a gente, que automaticamente fica mais fácil de entrar em contato de novo com as pessoas esse ano. Que a gente tudo vai ser, ter, que uma, como foi no, no, na última eleição, a gente vai tentar fazer um contato aí por, por e-mail, por WhatsApp, para agilizar a convocação desses mesários esse ano também. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos pela atenção. Portanto, o chefe de cartório aqui do município Rio Negrense, da 11ª zona eleitoral, que compete também aqui Tandinha e Campo do Tenente, atualizando essas informações a vocês que nos acompanham no Rmix no ar.